tem medo de frio? Eu não, eu prefiro o frio do que o calor. Mas olha, na semana que vem vai ser feia coisa. Bem, se foi, então... o, o governo canadense e o governo americano mandaram alertas de que a concentração de frio e a densidade é. pode atingir 850 hectopascais. É. Sabe o que isso quer dizer? Que a temperatura pode ficar... Abaixo de 10 graus negativos nos estados do sul do país. Sim. E nos pontos mais altos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pode ultrapassar a marca dos 15 graus negativos. O alerta foi para que ah, o poder público brasileiro, particularmente esses estados, que não está preparado para frios com essa intensidade... Prepare equipes de salvamento, monte de infraestrutura, por exemplo, Morro da Igreja Santa Catarina, que é considerado o lugar mais frio do Brasil, temperatura pode ultrapassar a marca dos 15 graus negativos. Isso é a temperatura de Chicago no inverno. É a partir da vem, semana é que vem. É uma temperatura que queima é, a pele. É, queima, queima a pele, espera, é, Algo assim que congela, começa na segunda, terça-feira é. e, e vai aí... vai fazer 27 graus. É. Né? É. Não, e como nós não estamos habituados aqui no Brasil, as pessoas precisam tomar cuidado, porque esse, esse frio, ele congela as extensões do corpo e você não sente, você deixa de sentir as extensões do corpo. E quando se dá conta, gangrenou. Muita gente perde dedos perde dedos dos pés das não, foi, não sente, não sente. E, não tá, e nós não estamos habituados a isso, então gente, uhum. vamos se preparar a previsão para Porto Alegre é temperaturas abaixo de zero, mas na serra a coisa vai ser muito e grave então vamos mais ficar atentos. Esse, ah, ah, ah, esse é outro alerta que a METSUL está dando também e que veio lá da, das autoridades canadenses e americanas ah, vai, normalmente nós temos frios, frios intensos aqui que duram o máximo 72 horas dessa vez vai durar mais o frio vai atingir o Uruguai, a Argentina, vai atingir o oeste da Argentina, ou melhor, o leste da Argentina, o norte do Uruguai e o Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, uh, Santa Catarina, o sul do Mato Grosso e parte de São Paulo vão ser atingidos. O epicentro, e aí é que eu me assusto, o epicentro será o Rio Grande do Sul. Vitorino, se me permite só então, eu estou hoje que nem mãe, né, pedindo para todo mundo fazer as, as coisas preventivamente. Todo mundo que ainda não pegou um agasalho, um cobertor para doar para alguém na rua, né? Agora ah, é julho, já está é. acabando o inverno, então quem sabe essa informação faltava, já faz aquela limpa no armário e aproveita o final de semana porque vai ter gente é. precisando muito. Informação preventiva que... é importante, é importante, anticoncepcional, por exemplo...